Olá caros ouvintes, especialmente inscritos aqui do canal, quero começar hoje esse vídeo agradecendo por todos vocês que de maneira muito incrível acabaram se inscrevendo aqui no nosso canal estão deixando o vosso feedback de forma interessante e dizer que estamos muito agradecidos pela vossa audiência. Agora, eu gostava de dizer a você que é inscrito no canal a compartilhar os nossos vídeos. Se realmente eles fizeram diferença para você é porque eles farão diferença para outras pessoas. Por isso é nosso desejo especial que você compartilhe com outros amigos arquitetos e companheiros que querem realmente aprender um pouquinho mais sobre os softwares que a gente tem vindo a fazer. Tutorial. Se você ainda não é inscrito no canal, vai já agorinha e se inscreva no canal. Deixa o teu like e, por favor, deixa também o teu comentário. Eu quero saber, depois do vídeo, o que é que você achou. E também quero entender um pouquinho, né, quais são as tuas ideias. E se possível também, deixa ali as tuas sugestões. É, é isso mesmo. Deixa ali as tuas sugestões para que possamos saber o que é que o nosso público necessita. Quais são as suas dúvidas, né, os seus problemas, para que a gente possa postar vídeos focando essencialmente nestas, nestas dificuldades. Neste vídeo de hoje, vou fazer uma grama super realística no Lume. É para responder o pedido de um amigo. Este amigo viu algumas das nossas imagens, como essencialmente essa, e este amigo gostou e ficou impressionado a ver como a renderização ficou super realística e então quis saber como a gente tem vindo a desenvolver e como fizemos aí a grama para ser re realista. Então, resolvemos gravar esse vídeo respondendo essencialmente a este Eu quero desde já mandar um abraço para esse amigo, bora lá para, para o computador, para então entrarmos para esse assunto de forma... dedicamos aqui algum tempinho, né, do ponto de vista didático, técnico, para realmente fazermos este modelo. Aqui está o modelo todo ali, feito e pronto então para ser executado dentro do Lumion. Okay? Neste nosso caso específico vamos utilizar o Lumion 6. É isso mesmo, Lumion 6. Tudo porquê? Porque a máquina que eu estou a utilizar tem 1GB de placa de vídeo, o que é pouco né, para o Lumion e é uma GTX. Se você tiver aí um computador super potente ali, eu, com certeza você estará conseguindo tirar o maior resultado da tua placa de vídeo e você vai conseguir uma melhor imagem para, para o teu projeto. Então, nessa ordem de ideia, com o modelo pronto e feito, vamos importar para o Lumion. Né? Mas nós temos que guardar no formato do Sketch, essencialmente, nós vamos guardar na versão de que o Lumion 6 não aceita uma versão de 2016, ele não aceita. Então, para realmente termos um modelo que o Lumion vai conseguir importar sem nenhuma dificuldade, é melhor utilizarmos uma versão mais baixa da versão real que estamos usando. Portanto, aqui já temos um modelo importado. Vamos então saltar agora para o próprio Lumion. Então, eu já tenho aqui o Lumion aberto. Né? Vamos aqui para os arquivos, para abrir um novo, um novo arquivo. Ligamos aqui no novo arquivo. Vai processando para que realmente abra essa... essa, essa... Então é aqui onde tudo vai acontecer, vamos aqui para as importações e vamos aqui para a importação de um novo arquivo, vamos procurar então o nosso arquivo, eu tenho ele na pendrive, aqui no 03, então duplo clique e ele vai importar para a nossa biblioteca do Lumeo de vários modelos já trabalhados aqui dentro do, do, do software. Então com isso pronto, vamos então clicar sobre o lugar onde vamos selecionar o nosso, o nosso objeto. Aqui temos o nosso objeto, ele pronto, vamos fazer aqui alguns ajustes com a altura do objeto, né? se perceberem o objeto está muito abaixo em relação àquilo que, é a nossa, à nossa, àquilo que é o nosso modelo. Então, aqui ajustamos, acabou entrando um pouquinho mais, beleza, aqui está o ajuste feito. Então, normalmente, quando eu importo os meus modelos, trabalho nos materiais, vamos já trabalhar direto em todos os materiais, para então depois trabalharmos uh, no aspecto da fotografia, né? eu gosto de utilizar o vidro interior, vamos aqui utilizar o vidro interior, interior glass, ali está o nosso interior glass, vamos trabalhar também aqui no nosso piso, né? podemos escolher um, um, um piso do Lumion ou simplesmente deixarmos que esse piso permaneça, né? vamos aqui escolher um piso que seja aproximado ao que nós temos ali na nossa, na nossa maquete, esse é um castanho mais, não mas eu acho que vamos, vamos, permanecer, vamos permanecer com o nosso piso. Para permanecermos com o nosso piso, voltamos para o padrão. Clicamos sobre o padrão e o nosso piso vai permanecer. Simplesmente vamos reduzir a reflexibilidade. Né? Reflexibilidade e ativarmos aqui o mapa normal. Para que realmente ele inverta a direção do mapa normal. Portanto, o outro aspecto importante vai ser editarmos aqui o material da nossa... Interior da nossa, o acabamento da nossa casa. eu gosto de utilizar aqui o, o, os metais, portanto, vou utilizar aqui este metal, e vamos colori-lo, né, vamos aumentar aqui a coloração, especificamente, vamos deixar todo ele branquinho, bonito, e outro aspecto interessante que vamos editar, vai ser a grama mesmo, a própria grama, e vamos dar a paisagem, aqui, paisagem, então com tudo, com tudo isso editado e feito, né, só, nos resta, só nos resta então colocarmos algumas árvores ali ao redor e selecionarmos a fotografia ou o ângulo que estaremos editando. Vamos aqui para árvores, lembrem-se que é só um exemplo que a gente a tentar fazer. Vamos clicar aqui, uh, mostrarmos a, gama, a grama em 3D. Portanto esses elementos todos são para darmos uma, um vislumbre assim fixe no nosso, no nosso projeto e não deixá-lo que fique totalmente seco, né, para que realmente ele tenha um ar interessante, né? E também outros aspectos que você vai poder aprender neste neste tutorial. Então, vamos aqui colocar a outra outras árvores atrás para matarmos a linha do horizonte. Então vamos aqui colocar também umas flores né? Ali nesse nosso pequeno nesse nosso pequeno vaso, né? Aqui nesse neste ponto, que é um pequeno vaso. Pá. Vamos então clicar e reduzir a escala delas para um tamanho mais mais sensato, que realmente faça jus à nossa área específica. Né? Vamos fazer uma maior, outra menor. Né? Ótimo. Então, com isso feito, né, eu penso que estamos prontos para, para, fazermos, para fazermos a nossa fotografia. Né? Então, vamos clicar aqui nas fotos e então vamos selecionar aqui um ângulo para então tirarmos a fotografia. Beleza? Aqui a gente vai selecionar o um ângulo, né, ajustar a nossa câmera e e selecionar aí um ângulo perfeito, aqui está a nossa câmera, penso que aqui eu posso tirar a foto, né, aqui, claps, captamos a foto, e está perfeito, aqui está o nosso ângulo, e, no entanto, vamos agora uh, passar para a fase seguinte, que é então fazer a nossa grama 3D. Voltamos para o nosso, a nossa área de criação, ir em paisagem, Aqui tem vários elementos dentro da, da, da aba paisagem. Vamos ter aqui a altura mesmo. Vamos trabalhar também um pouquinho na altura. Mas primeiro temos que diminuir o tamanho do pincel. pois está muito grande. Eu gosto de aumentar aqui. Vamos aumentar aqui alguma, alguma elevação. É, para ficar algo assim com algum relevo. E dar um ar interessante. Vamos já perceber. ainda também temos aqui a área de águas. Vamos ter a área de oceanos. Vamos ter a área de pintura. Okay. Vamos ter a área de terreno. E vamos ter a área de grama. Para esse nosso tutorial hoje, o que nos interessa é aqui, é a área da grama. É aqui onde a gente vai eh, colocar a chave de ouro para termos uma grama 3D. Então, clicamos sobre a grama, automaticamente ela nos abre essa área, né? E nesta área, nós vamos ter, essencialmente, este primeiro elemento que é o liga-desliga. Palavras mais simples, eu vou ir terra-terra. Liga-desliga-grama, a, a gente aqui pode ligar desligar a grama. Vamos a... vamos a ligar para vermos o que, que acontece. Ao ligarmos a grama, o que acontece? Olha o que aconteceu com a grama. Okay. A grama já ficou ligada ficou em 3D, então é aqui a chave okay? se você quer ter no, no, no, no teu projeto uma grama 3D é aqui a chave, e, portanto a gente aqui pode aumentar ou diminuir o tamanho da grama, aqui a gente pode aumentar a altura da grama olha, olha o que acontece com a nossa grama e aqui a gente pode variar a grama né? então, aqui está a chave depois de termos feito isso, vou dar outro detalhe, aqui nesses elementos editativos a gente pode acrescentar outros elementos que possam dar um outro ar -a grama vamos clicar por aqui a gente pode acrescentar aqui uh, algumas folhas aí espalhadas, vamos supor que, como temos aqui árvores, né? algumas folhas foram caindo aí sobre a grama. A gente pode também espalhar, espalhar o número delas sobre a grama. Né? A gente aqui não sente muito o aspecto dela, mas a gente pode aumentar aqui nesses outros elementos, né? que, que aumentar vários delas, para que realmente haja mais, mais expressão de folhas no chão né? no chão da nossa grama. Então aumentamos mais vamos aumentar o terceiro, vamos lá ver o que é que vai dar, aqui findamos, beleza? Então, com isso feito, voltamos para o nosso, todo o nosso processo. Então, aqui na nossa fotografia, vamos ativar alguns efeitos, o primeiro o efeito vai ser o sol, né? o sol é muito importante para então termos o controle da iluminação né? no, nosso, no nosso modelo, aqui está o brilho do sol, a gente pode aumentar ou diminuir o brilho dele, aqui está a rotação do sol, a gente pode posicionar nosso sol na área que realmente a gente deseja que o sol penetre, que a gente queira ilustrar com maior clareza, né? eu gosto de utilizar esse sol aqui, esse sol aqui da tarde, ele dá um ar fixe e é a melhor hora para tirar boas fotografias, vamos aqui tentar, vamos aqui tentar re rever o nosso, vamos deixar que ele realmente bata diretamente lá, lá no vidro, ok? Outro aspecto vai, que vamos utilizar aqui vai ser a reflexão. E aqui na reflexão a gente vai aumentar, vai criar a reflexão para aquele vidro aí. Aqui, clicamos. Aqui. Ao clicamos aqui, vamos aumentar o plano de reflexão. Clicamos sobre esse plano de reflexão. Está ok, vamos dar ok novamente e estamos, né? Agora aqui vai nos faltar só um elemento que é bem, bem, bem importante colocarmos nas nossas imagens. Vou clicar aqui novamente em criar. Aqui dentro do, do, do, do, do, do, do, da área de criação. Aqui dentro da, da área de criação há um aspecto que eu até acabei me esquecendo. Que é bem importante. Que é colocarmos uma árvore né, a, a trazer sombra sobre o nosso objeto. Então voltamos aqui para os modelos. Objetos. Vamos aqui nas árvores novamente. Com move objetos. Selecionamos sobre o objeto que queremos mover com a tecla ALT e a gente pode então replicar esse mesmo modelo. Aqui está a nossa árvore. Vamos agora voltar para a fotografia. Okay. Aqui na nossa fotografia já acontece algo interessante. A nossa árvore já está a refletir sobre a nossa residência. Olhem como é que isso fica interessante. Olhem que beleza isso realmente dá. Vamos aqui tentar fazer alguns ajustes do foco, né? que bom, né? aqui está o nosso ajuste feito. E agora então, vamos tirar um render básico. Para tirarmos o render, vamos então ativar aqui o Hyperlight. É muito importante que você ative o Hyperlight, porque ele permite dar uma vis um vislumbre muito melhor a nossa, nossa foto, a nossa imagem. Portanto, vamos aqui no e-mail e vamos voltar a guardar naquela nossa pasta ali, né? aquela pastinha que a gente já criou que é o 03, vamos dar um 001. E guardar. Então, após todo esse processo, né, o que nos resta agora é ver como ficou o resultado da nossa imagem. Então, eu penso que por aqui cumprimos efetivamente com o nosso propósito, que era de ensinar a você a fazer uma grama 3D. Desde já, quero agradecer mais uma vez por vocês por vocês estarem a dar os vossos likes, os vossos gostei ali na nossa página no Facebook, nas nossas, nas nossas postagens, né? dizer que tem sido uma verdadeira motivação para nós, para continuarmos a postar aqui vídeos no canal e também aqui no Facebook, mais uma vez eu quero lembrar a você, que não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas, e se você realmente quer aprender alguma outra coisa do Lumion, estamos aqui para tal, escreva ali bem nos comentários, e deixa ali as suas sugestões, também na nossa fanpage lá no Facebook. Para que realmente possa ver esse feedback. E compartilhamos muito do conhecimento. Obrigado. Valeu, bué E aquele abraço grande.